Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Torello, sou voluntário na Ceia. E hoje sou eu que vou trazer um tema da Igreja Segundo Espiritismo para a nossa reflexão. Quem está vindo na casa pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos, de qualquer forma. Então, eu convido a todos. Nós aqui, quem está nos acompanhando através do Facebook, para fazermos uma pequena prece Uma prece simples Uma prece daquelas em que Vai sair algo do nosso coração é, Nos endereçando a Jesus Ao nosso anjo de guarda Agradecendo Por nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Já que ele disse Que quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome Ali ele estaria presente Então nós temos a certeza Que o mestre Jesus Nos acompanha nos orienta, nos inclui e que nós sejamos merecedores desse, dessa orientação que Ele nos dá, das intuições. Que nós sejamos pessoas cada vez melhores, pessoas que pensam em fazer o bem ao próximo, independente de quem quer que seja, porque Ele coloca no Evangelho: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amo. Eu prefiro colocar nos amos do que dizer eu vos amei. Ele continua nos amando. Então que Jesus possa nos abençoar, juntamente com Maria de Nazaré, a sua mãe, que simbolicamente também é a nossa mãe, por Jesus ser o nosso irmão de humanidade. A ela nós também pedimos que continue, que continue a nos amparar, que continue a fazer com que nós sejamos sempre unidos. Sejamos sempre pensando no nosso próximo, estejamos sempre de acordo com o que diz o Evangelho. E que possamos, ao sairmos daqui na noite de hoje, sairmos um pouco mais reflexivos de tudo aquilo que nós vamos ouvir. Porque o Evangelho é um, um cabedal muito grande, um manual de instrução. Aquilo em que cada vez que nós Precisamos de uma palavra De um conforto É só nós abrirmos o Evangelho Ali vai estar uma palavra de conforto Nem sempre essa palavra Vem uh, Diretamente no momento em que nós Precisamos Mas ela vem no momento certo Jesus E, o nosso, e Deus, nosso Pai Ele permite que um dia Nós ao recebermos Essa venência que nós estamos pedindo nós possamos entender que aquele é o momento certo em nós recebermos. E para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nós vamos fazer aquela oração e, inteligentemente, Jesus colocou o sermão da montanha e que assim começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino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 e nós vamos fazer a referência muito mais no item 16 desse capítulo e é, há muitas moradas na casa do pai quando nós estamos estudando, lendo coletando informações para nós falarmos aqui do evangelho, nós percebemos que o evangelho ele é como um colar de pérolas Emmanuel eu não me lembro o livro agora mas Emmanuel fala sobre isso que Cada pérola desse polar é como se fosse um capítulo do Evangelho. Agora, a pérola sozinha ela tem um valor, mas quando ela se junta para tornar um, fazer um polar, ela tem muito mais brilho ela tem muito mais valor. Então, diante do, do tema da noite de hoje, há muitas moradas na casa do Pai. Eu peguei também o capítulo 2, em que ele diz meu reino não é deste mundo o mundo não deixa de ser uma morada então Jesus se referia a esse mundo como sendo um mundo espiritual nós estamos aqui encarnados e vivemos muito mais em função do nosso mundo material esquecendo que nós vamos para o mundo espiritual então quando ele fala meu reino não é deste mundo ele responde a Pilatos né que Pilatos pergunta para ele, quando ele foi, foi detido lá, Pilatos pergunta para ele, tu és rei? Ele falou para Pilatos, você que está dizendo. Então, onde é o seu reino? E Jesus fala, meu reino não é esse assim mesmo. Mas também, a morada em que nós vamos ah, acompanhar Jesus, desse reino que ele fala, ela é uma meta de nós, da humanidade. Nós vamos... Acompanhar Jesus nesse outro reino, principalmente o reino espiritual. A Catarina falou, em algumas preleções atrás, o homem do mundo. E ela faz essa referência também. Então vejam, a maioria de nós, quando monta a preleção, nós temos todos os capítulos praticamente alinhavados. E buscamos em outros apontamentos, em outras obras, coisas que façam também referência a isso. Depois, o Evangelho capítulo 14, 4, desculpem ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo reino de Deus morada vejamos as referências que ele faz e o que que é? nada mais é do que a referência à reencarnação ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo são as nossas sucessivas encarnações todas as oportunidades que nós temos de nos melhorar então, as nossas sucessivas encarnações, o que, que é? Ver o velho de Deus. Ah, e o Evangelho do capítulo 14? Bem-aventurados os que são brancos e pacíficos, porque herdarão a terra. E o Wilson fez, na semana passada, uma referência a, aos brancos e pacíficos. O que, que ele diz lá? Sofrimento, provas e expiações. Se nós estamos candidatos, somos candidatos a sermos ah, grandes e pacíficos, por que não, não, não vamos herdar a terra? Né? Só depende de nós. Só depende de nós mudarmos as nossas atitudes, mudarmos aquilo que nós fazemos hoje para nos melhorarmos. Nós só podemos melhorar a nós mesmos, não podemos melhorar o outro. E entrando então agora no capítulo 3, não necessariamente o item 16, mas no item 1, ah, o Kardec fala com os Espíritos, né? e ele relata assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se fosse diferente, eu já teria dito: Pois vou antes para vos preparar o lugar. Depois que eu for e tiver preparado o lugar. Voltarei e vos levarei comigo a fim de que onde eu estiver Vocês também vão estar Então vejam Se Jesus faz o convite E conhecendo A bibliografia de Jesus Conhecendo Jesus como nós conhecemos Ele nos convidaria Nos levaria para um lugar Que não fosse do agrado dele Do nosso agrado Então vejamos Como é o evangelho como que Jesus nos convida das diversas maneiras? É, assim como ele convida aquele jovem, num dos capítulos, o jovem queria saber que era preciso para ganhar a vida eterna e Jesus falou que ele tinha que cumprir os dez mandamentos. Ele falou, eu já cumpro. Então vai, vende o que tens e segue-me. O jovem não entendeu dessa forma, porque tinha muitas forças Então vejam, os convites que são feitos para nós o tempo todo. Basta que nós tenhamos uma visão diferente, estudemos, principalmente a doutrina, vivenciamos, né, não ficamos só no estudo, vivenciamos o nosso dia a dia, aquilo que nós temos que fazer. Agora, ele fala também que ah, a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Para pensar que Deus criou a Terra, só para o nosso agrado, só para nós É egoísmo de nossa parte É como se Nós construíssemos Um belo castelo Com muitos cômodos Com muita, muito jardim Muita coisa muito bonita E nós fôssemos morar no corandinho de castelo É o mesmo que nós temos que pensar Que há muitas moradas Então Deus Não permitiu que fosse só a terra Habitada E que o que nós temos que entender e perceber é que temos muitos outros mundos. É, nós vamos ver de forma macro né, e de forma micro as moradas. De forma macro, nós vemos a grandeza dos universo. O Sol é uma estrela aqui, na Via Láctea, é quinta grandeza, diante dos milhões de estrelas componentes da Via Láctea diante dos milhões de sóis de planetas, por que não? Então, é um sentido micro. É, Para a gente ter uma ideia, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Um carro de Fórmula 1, ele percorre 360 quilômetros por hora, o que dá 10 metros por segundo. Comparado com 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. Por que, que eu falei isso? Porque um ano-luz, ele tem, eu não vou saber dizer qual que é a unidade, mas deve ser 15 milhões. O número é 9461, seguido de nove zeros. E o diâmetro da nossa galáxia é mil anos-luz. Multiplicado por esse número de 9 zeros, não vai cair zero na calculadora. Vai cair zero aqui de cima da mesa também. Mas, então, o diâmetro da nossa galáxia, sendo 100 mil anos-luz, eh, nós saímos espíritos um de uma ponta e vamos chegar no espírito puro na outra. Arônio Dutra tem uma colocação que eu achei muito legal diante dessa, desses números. Né? Ele fala também que a altura da galáxia, ela tem eh, 2 milhões e 600 mil anos-luz. Nós saímos daqui dinossauros de um lado, da galáxia, e chegaríamos a ser humano do outro lado. Esse é o tamanho do universo. É o sentido macro que nós estamos dizendo das moradas do da pai. E a conclusão que nós vamos chegar, então, é que não tem como pensar que só tem vida humana na Terra. O telescópio Hubble, que agora está sendo substituído pelo James Webb, ele mostra que o homem vive tentando contato, né, contato ah, visual, através de som, de sinal de rádio, com outros planos, com outras galáxias. Até hoje surgiram né, hipóteses, mas surgiram também dados que comprovam que existe alguma coisa fora desse circuito que nós vivemos aqui. Então Deus não poderia ter criado tantos planetas como. O um castelo, muitos quartos, muitos jardins, e nós moramos naquele mais simplesinho, né? O planeta Terra é um paraíso. Diante daquilo que a gente conhece, diante da, da natureza, diante da beleza, o planeta Terra é um paraíso. Então, que virá outros mundos. É... Marte, então, é um lugar que nós podemos dizer que tem vida. E, porque essa vida não é. Como nós imaginamos aqui na Terra São de formas diferentes Não são encarnadas Mas ainda não temos A compreensão, não temos a visão Não temos o telescópio Que vai provar isso É como se nós Comparativamente, é como se nós estivéssemos Comparando, por exemplo A morada de um tatu, onde que é? na toca. A morada de um beija-flor, onde que é? Aquele ninhozinho, ninho, quem já percebeu o tatu não consegue viver no ninho do Beija-Flor, assim como o Beija-Flor não consegue viver na toca do tatu. Então nós não teríamos condição de viver em outros planetas, mas que existem vida, existe. É... Kardec, preocupado com essas indagações, com essas situações, ele faz a pergunta número 55 no Livro dos Espíritos: que é assim todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta, sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade, julgam que Deus criou o universo só para eles a pergunta 56 é relativa ao mesmo assunto a constituição física dos mundos é a mesma resposta, não eles não se assemelham de modo algum, eu acabei de falar nós estamos aqui encarnados com essa composição física os outros planetas é de forma diferente nós não temos a possibilidade de vê-los, assim como eles também não têm a possibilidade de nos ver. Ainda, se já existe isso, Deus um dia vai permitir que nós façamos esse contato. E a pergunta 67. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-ão, tenham organização diferente os seres que os habitam? Vamos ver a resposta. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, a comparação que eu fiz com o tatu, o vejo flor Como que o peixe teria a visão do pássaro no ar? E como que o pássaro no ar teria a visão do peixe? Embora existem pássaros que pescam peixes. E se o pássaro tiver um galho, muito provavelmente tem peixe que o pega também. Mas não é a particularidade disso. É, então, como é que seriam os mundos? É, antes, porém, fazer uma colocação aqui sobre Chico Xavier. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, teve uma passagem uma vez que a todo momento é, os entrevistadores queriam né, pôr o Chico numa situação difícil. Mas, semana eu estava do lado de Chico, sempre orientava ele a dar as respostas mais adequadas. Essa aqui, por exemplo, perguntaram para Chico o que ele achava de homem ter pisado na Lua. Isso foi em julho de 69, quando pisou na Lua. E ele inteligentemente, ele disse a vida de Cristóvão Colombo, que descobriu a América. Cristóvão Colombo ele foi um dos que acreditou que a Terra não era uma forma de pizza e falou para o rei que iria sair navegando e descobrir novos mundos. Então, chegou-se a conclusão de que a Terra não era plana, a Terra era redonda e outros mundos haviam. Então, por que não acreditar que o homem foi na Lua? Cristóvão Colombo foi desacreditado na época. O tempo passou e percebeu-se que ele tinha razão. Então, tantas outras coisas que nós ainda não temos nível de compreensão, o tempo vai se encarregar de permitir que nós entendamos. Então, nós vamos ver agora a classificação dos mundos, já que Kardec quis ilustrar melhor isso. Mundos inferiores: a existência é toda material. É, digamos, a. Uh, a, a, a, as paixões que reinam nesses mundos né? então só isso prevalece, mundos intermediários misturam-se o bem e o mal segundo o grau de adiantamento dos espíritos que o vida. mundos adiantados a vida é toda espiritual provavelmente é esse esse mundo que Jesus nos convida né? é, há muitas moradas na casa do pai essa é uma das moradas Uh, as diferentes categorias de mundo, nos habitados, é claro. Mundos primitivos, esses são destinados a receber as primeiras encarnações. Nós, né, o, o, nosso, o nosso antepassado, Homo sapiens, provavelmente, ele reencarnou nesse mundo. Mundos, mundos de expiação e prova, como o Dilson citou semana passada. Sofrimento, provas, expiações Foi o tema do evangelho dele. A prova é a experiência que nós pedimos para passar né? Quando nós vamos encarnar É permitido que nós Escolhamos as nossas provas E claro que Deus não vai Permitir que nós escolhamos provas Que ele sabe que nós não vamos conseguir passar Mas também existem As expiações O que são as expiações? São aquelas que nós Não passamos pelas provas nós viemos e não passamos, viemos e não passamos, então agora você vai comer fiação. Né? É, tem uma colocação do, do Haroldo do Dias também que ele fala, nem sempre nós vamos pagar com a mesma moeda, senão Deus não seria justo. Então ele fala que alguém que foi incendiado, por exemplo, não necessariamente ele vai morrer queimado. Ah, Deus sendo tão bom vai permitir que ele. Vem encarnado como bombeiro. Ele vai salvar muita gente. Pois aqui ele não fez no passado. Ele sendo incendiário. Sem diário Então vejam. prólogos, e expiações. Existem muitas formas de a gente entender. E que Deus permite que nós passamos por elas. É, agora nós vamos entrar então. Praticamente no item 16. Mas todos Os itens. Uh, desse capítulo são bastante elucidativos, são bastante claros nas colocações. Uh, nós estamos no mundo de... entrando no mundo de regeneração. Estamos saindo do mundo de provas e expiações. Basta que nós prestamos um pouco mais atenção do que está acontecendo no mundo. Não agora nesse período de pandemia, mas antes. Tem muita coisa acontecendo de bom no mundo. É só não nos deixarmos levar Principalmente pela imprensa hoje. Né? É, então, nós estamos nos reajustando. De que jeito? Nos reajustando com nós mesmos, com os nossos familiares, o nosso reencarne dentro, dentro de uma família e, às vezes, a família é difícil. Né? O que, que é? Prova ou expiação? Depende de cada um de nós. É, Para que nós possamos resgatar com os nossos inimigos E eles também conosco Não basta dizer que nós temos inimigos Nós também somos inimigos de alguém É recíproco E as desavenças Que nós tivemos no passado Agora nós temos a oportunidade De corrigir Mas ao mesmo tempo nós podemos uh, Reencarnar Com missão Nem uh, uh, Em família, lugar nenhum Por exemplo os grandes espíritos que reencarnaram Não vamos levar em conta aqui As religiões que cada um profetizava, Mas citamos Chico Xavier, Irmã Dulce Madre Teresa Gandhi Não importa a religião que cada um teve Olha a missão que cada um teve Para cumprir E todos eles passaram por essa missão Nós temos a certeza disso é... A reforma íntima Que muitos de nós ouvem falar, né? todo, a nossa reforma interior. Reforma não lembra construção, do que, que é feita a construção, onde que é feita a construção em uma morada. Quem já fez reforma em casa, em casa não sabe a dificuldade que tem. A nossa reforma interior não é diferente. Nós temos que fazer a nossa reforma, tijolinho por tijolinho, ou bloco, areia, cimento, ferro, ter aquelas desavenças com os profissionais que trabalham. Então, a nossa reforma não deixa de ser uma reforma no nosso mundo, na nossa morada que nós temos hoje. Então, não é a reforma física. A nossa casa, o nosso barracão, o que nós temos para reformar? Né? Nossa reforma, o nosso mundo interior. É... Agora, esses mundos que ele está falando aqui, é, muitos podem fracassar. Então, Deus permite que reencarne novamente para poder passar. Ou pela prova, ou pela expiação. E Deus também não, ele não deixa de socorrer nenhuma, nenhuma das suas ovelhas. Jesus, sendo o nosso pastor, nós vemos que ele não abandona nenhuma. Nenhuma das ovelhas é abandonada. Todas são recuperadas. Não ao mesmo tempo. Uh, mundos felizes. Esses mundos não existe mais o mal. O bem supera o mal em todos os sentidos. E os mundos celestes é a habitação de mundos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Agora, as palavras de Jesus, então, há muitas moradas na casa do Pai. Ela não faz referência a muitos planetas. Que nós Uh, temos o conhecimento, pelo menos aqui no nosso sistema solar a casa do pai é, oh, a, a, as diferentes moradas e os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos tanto encarnados como desencarnados moradias correspondentes aos níveis de alentamento de cada um então hoje nós estamos aqui o nosso mundo a, a, a, a nossa oportunidade de reencarnar está aqui nosso entendimento é possível estar aqui. E, assim como nós migramos de mundo para mundo, Júpiter, pelo relato de Emmanuel, é o, o planeta mais adiantado do Sistema Solar. E nós estamos nos intermediários. Né? Mas, como nós estamos passando para o mundo de regeneração, vamos aproveitar essa oportunidade. Uh, e como fazer isso, né? Aproveitar bastante, porque vejam, vejamos, essa oportunidade de nós circularmos pelos mundos, nós vamos ter oportunidade de melhorar. Por exemplo, quando nós estamos no hospital, nós não vamos ficar a vida toda no hospital vamos nós vamos sair quando nós tivermos melhor. É a migração. Presos, nós estamos presos por uma razão ou outra. Quando nós cumprimos a nossa pena, nós vamos sair da prisão. Então, migraremos para outros lugares Então, a existência é, Ela ter, terrena Ela deve ser vivenciada Através das nossas emoções Dos nossos compromissos Para com aquilo que nós vivemos Nessa encarnação Sejam eles familiares, amigos, vizinhos Desconhecidos Nós estamos aqui para Nos recuperar Outra morada que nós podemos ter Que nós temos nesse mundo aqui que nós estamos vivendo hoje, é o tipo de encarnação o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a morada do nosso filho. Então se nós não cuidarmos direitinho dessa nossa morada, nós vamos colher frutos daquilo que nós não estamos fazendo. Nós vivemos bem conosco mesmo? Primeiro, a reforma íntima com os nossos tijolinhos internos, né? Nós vivemos bem? Conosco mesmo? O nosso corpo precisa ser alimentado, precisa ser cuidado. Né? Eu tenho o hábito de dizer isso quase com frequência. Né? Ah, dormirmos bem, nos alimentarmos bem, né? ficarmos um pouco longe do celular, onde hoje se divulga tudo e nós não conseguimos gravar, às vezes, e tanto que nós ficamos ali, não conseguimos gravar alguma coisa boa. Então, o nosso corpo físico é a nossa morada, é a nossa oportunidade de nós vivenciarmos. Não significa que nós não tenhamos problema de coisas que nós trouxemos de vidas passadas. Se eu cuidei bem, pratiquei atividade física, dormi direito, me dei bem com todo mundo, me alimentei bem, eu posso ter algum problema de vidas passadas. Prova ou expiação? Muito mais prova, né? Que é fácil cuidar do corpo. Não impossível. é impossível. Né? Simone, é difícil? Cuidado do corpo? Então, está um bom focante. É só fazer. E essa é uma morada. Nós temos a Terra como nossa morada atual. O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? É? Vamos começar por uma coisinha bem simples. Onde que nós estamos depositando o lixo? Ah, eu faço a minha parte. Eu separo o lixo reciclável do lixo orgânico. Tá bom. Mas eu já fui visitar alguma, alguma uh, cooperativa em algum lugar que o pessoal tem que está trabalhando, para ver se está sendo trabalhado de forma correta? Ou se você pode contribuir com mais alguma coisa? Então, começa nas pequenas atitudes a preservação do nosso planeta, que é a nossa atual morada. Então, muitas moradas na casa do pai. Uh, então, se nós... Conseguirmos cuidar disso que nós estamos vivenciando hoje, a terra como nossa morada, o nosso corpo como nossa morada, e as outras moradas que nós temos por aí, né? No plano espiritual, tem, que nós conhecemos nas psicografias dos livros de Chico Xavier, nosso lar, existe até o filme. Não deixa de ser uma morada, mas que morada fantástica. Né? E André Luiz, quando chegou lá, ele não se reconheceu, mas depois dejando lá dentro ele percebeu o que era nosso lar. E existe um número muito grande de colônias espirituais para permitir que nós nos enderecemos para lá, desde que nós estejamos fazendo aqui aquilo que nós precisamos fazer. Então, não é simplesmente que ele desencarnou está no céu, né? Não é bem assim. Nós respeitamos as mães que quando um filho falece. Ela vai lá, e agora ele está com Deus. Ele está com Deus ou ele também? Mas será que ele é merecedor? É, tá? Nós respeitamos as mães, mas nem sempre ele vai ter que passar por mais situações. Uma oportunidade nós temos. Então, é, vamos nos empenhar o máximo possível para que um dia nós cheguemos santos e salvos nas nossas verdadeiras moradas. E eu gostaria de encerrar aqui. O, a parte final do Poema da Gratidão de Amélia Rodrigues e de Valdo Franco Encerra a maioria das palestras dele A maioria conhece Eu só vou começar aqui, onde ele fala do lar Que é uma morada Como que é essa morada? O que, que nós temos que fazer? E ele, ele começa esse trecho assim Ele vai dizendo, né? Obrigado Senhor, pelas minhas mãos, obrigado Senhor e agora ele fala Obrigado pelo meu lar É tão maravilhoso pelo lar Não é importante Se esse lar é uma mansão Se é uma favela Uma tapera, um ninho Um leito de dor, um bangalô Uma casa no caminho Ou seja lá o que for Que dentro dele Exista a figura Do amor de mãe ou de pai De mulher ou de marido De filho ou de irmão a presença de um amigo, a companhia no campo, alguém que nos dê a Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É, vamos novamente juntos, então, fazer uma prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a oportunidade que nós tivemos aqui estarmos juntos, meditando, refletindo por todos os ensinos contidos no Evangelho Segundo o Espiritismo. e a hora que nós saímos aqui hoje, nós saímos agradecidos por mais esta oportunidade. E saímos conscientes daquilo que nós temos que fazer. Saiamos daqui vivenciando o melhor, partindo para a ação, de tudo aquilo que nós precisamos fazer para nos melhorar. É possível, dá para fazer, basta tá, nós partirmos para a ação. Que nós tenhamos então um mundo melhor um mundo onde nós possamos desfrutar desse, dessas inúmeras moradas que o Pai nos fornece. E que Jesus nos acompanha a todos. Que assim...